Finalmente, a gente chega no último tópico da parte de dinâmica da partícula, que é uh, lidar com forças que aparecem no movimento circular. Então, a gente vai identificar quem são essas forças né, e vamos aprender a lidar com essas forças e resolver problemas. É né, um, um procedimento razoavelmente geral também para resolver problemas de forças em movimento circular, que é muito parecido com o um problema que a gente já viu de translação de translação da, da, da minha partícula unidimensional. Tá? Vamos dizer que eu tivesse um objeto fazendo um movimento num plano, ok, que é esse plano amarelinho aí, e esse movimento é um círculo. Digamos que a minha partícula se move em sentido em sentido anti-horário, tá? Ou seja, né? Ela se move ela se move desse jeito aqui, nesse sentido. Eu sempre posso pegar para uma posição dada da minha partícula, é, pegar esse ponto e colocar um sistema de coordenadas aqui, que eu vou usar só para analisar na, em um dado instante de tempo, que é o instante de tempo em que a partícula está aqui, como é que estão agindo as forças sobre, é, forças sobre essa partícula. Esse sistema eu vou chamar de RTZ porque é um, é um eixo que vai apontar para o centro do círculo e, portanto, é radial, daí o nome, daí a etiqueta R aqui. Tem um outro eixo que vai ser sempre paralelo à velocidade do, do, do meu objeto e a gente sabe que a velocidade do meu objeto é tangencial à trajetória. Daí o nome desse eixo, que é o eixo tangencial, ou o eixo T. E eu posso ter, eventualmente, forças agindo na, na, no, no, na direção perpendicular ao plano. Tá? Esse, esse eixo então, que eu coloco aqui, eu vou chamar de Z. E eu vou sempre colocar, como a minha partícula está se movendo em sentido anti-horário, nesse ponto aqui da, da trajetória, a velocidade da minha partícula vai estar tá apontando ao longo do eixo T. Então, eu sempre vou fazer o eixo T... Uh, o eixo T é tangencial à trajetória. E nesse caso aqui, eu vou botar o meu vetor aqui, meu, meu eixo, na verdade, não vetor, né? meu eixo R. Isso aqui é um eixo, então matematicamente ele é infinito. Né? É, apontando para o centro do círculo. Tá? E o meu eixo Z sempre perpendicular. Posso colocar o eixo R para fora? Posso. A única coisa que vai que vai acontecer é que alguns sinais vão ser diferentes, mas a física do problema não vai mudar em absolutamente nada. Então, esse sistema RTZ eu vou usar como um sistema de eixos cartesianos auxiliar só para me ajudar na análise do movimento circular. Não quer dizer que, né, a minha partícula tá num referencial não não inercial, Simplesmente, a cada instante de tempo, eu tiro uma foto do meu objeto e eu boto esse eixo para me ajudar a analisar velocidades e acelerações. Tá? Então, basicamente, né, eu posso fazer isso daí. De novo, esses eixos não constituem um referencial, não inicial, são simplesmente eixos auxiliares aqui, Ok? E no meu no caso colocar o eixo r para dentro, né, vai vai vai vai me dar uma aceleração centrípeta que está sempre apontando ao longo desse eixo r positiva, tá? Então essa que é a a vantagem. Se eu colocar o eixo r é, o eixo r para para fora do círculo, tá? Apontando para fora do círculo, não vai ter problema nenhum eu vou ter uma aceleração centrípeta que vai ser negativa. Por quê? Porque a aceleração centrípeta sempre vai apontar para dentro do círculo. E se eu botar o meu eixo R apontando para fora, então eu vou ter que ter uma componente escalar de aceleração centrípeta negativa, mas a física do problema não vai mudar em absolutamente nada. Tá? No, lembrando, né, no caso de, de movimento circular uniforme, eu não tenho aceleração tangencial. Tá? O meu eixo T está aí para me ajudar a decompor vetores de aceleração quando o meu, o meu movimento for não uniforme. Tá? Se eu tenho, então, a aceleração centrípeta sempre apontando para o centro do círculo, eu posso definir, do mesmo jeito que eu já defini em outras vezes, né, um vetor unitário, o uh, um vetor unitário R, um vetor unitário T. Posso definir o meu vetor unitário r chapéu apontando na direção do eixo r, ou seja, eu pego o meu vetor, meu vetor raio, né, o meu vetor uh, posição da partícula r, divido pelo módulo do vetor do vetor raio, e aí eu tenho que a aceleração centrípeta vetorialmente vai ser módulo da velocidade ao quadrado, velocidade tangencial ao quadrado dividido por R vezes o vetor R chapéu. Ou seja, né, eu sempre vou poder desenhar minha aceleração centrípeta apontando para o centro, dessa maneira que se eu usar esse sistema RTZ. Se o meu movimento for circular, mas não uniforme, então a coisa né, muda um pouquinho de figura. Tá? Uh, nós vamos ter que trabalhar com componentes que também tam vão ser tangenciais da aceleração total da minha partícula, tá? Então vamos lá. É, imagina que minha partícula está descrevendo um movimento circular, de novo, no sentido anti-horário. Nada particular a respeito do, do movimento em sentido anti-horário. Simplesmente... Né, o movimento poderia ser horário também, e a, o raciocínio seria exatamente o mesmo. No, nesse caso aqui, né, a aceleração no, no movimento circular não uniforme vai ter tanto uma componente radial como uma, uma componente tangencial. E eu posso sempre pegar e tirar uma foto de, do, do, de um, do, uma das posições da minha partícula né, e ver que a aceleração que ela tem. Ali. No caso, nesse ponto aqui, nesse, nesse meu movimento, minha partícula tem uma aceleração que não aponta para o centro do círculo. Então, quer dizer que vai ter componente tangencial e radial. Para isso, né, para saber quais são essas componentes, eu traço um vetor, um vetor, não, um eixo R radial, um eixo tangencial, e agora eu posso decompor a minha aceleração em componente tangencial e componente radial. A componente radial está aqui, a componente tangencial é essa aqui. Tá? A gente pode sempre também definir, além do vetor unitário R chapéu, a gente pode também definir um vetor unitário T chapéu, que vai apontar ao longo do eixo tangencial e vai sempre estar no sentido, no caso, né, por convenção, a gente vai definir esse vetor unitário no sentido da velocidade instantânea da partícula. Basta pegar a velocidade tangencial, ou velocidade instantânea da partícula, dividir pelo módulo e eu tenho a minha o meu vetor T chapéu. Nesse caso, né, agora tendo uh, esses dois eixos, eu posso decompor o meu o meu vetor ou eu sei uma das componentes né, e encontro a outra através de Pitágoras, por exemplo, teorema de Pitágoras, ou eu sei os ângulos que esse vetor faz com os eixos radial e tangencial. Se eu tiver o eixo que, ele, que a aceleração faz com o eixo radial, as componentes radial e tangencial do vetor aceleração vão ser, a tangencial é igual a módulo da aceleração total seno de Φ na direção T chapéu e módulo da aceleração radial é módulo da aceleração vezes cosseno de Φ na direção R chapéu. Por outro lado, se o ângulo que eu souber, que eu conhecer, né, que me for dado no problema, que eu puder deduzir, for esse ângulo θ aqui, eu vou ter, então, a aceleração tangencial como módulo da aceleração cosseno de θ, que é justamente o cateto adjacente ao ângulo, e a aceleração radial dada por módulo da aceleração seno de θ. Né? A aceleração radial está aqui, mas eu posso sempre transladar o meu vetor uh, no plano, e aqui ele vai ser o cateto oposto ao ângulo θ que eu conheço, tá? Uma vez que você conhece essas acelerações, o procedimento é muito parecido com que você com que você faria para movimento para movimento unidimensional retilíneo, tá? Forças resultantes, identifica as forças a força resultante, tira a componente de força resultante Radial e tangencial Usa a segunda lei de Newton né, Nas direções radiais E tangenciais E aí você vai é, depois Encontrar o que você precisar mais Do, do, do seu problema